A ferrugem asiática é causada por este fungo de nome estranho aqui e é uma das principais doenças da soja no Brasil. Sua expansão é rápida, inclusive pelo ar, por isso os prejuízos são enormes, podendo levar a perdas de até 100% em uma lavoura. Desde que a doença chegou há 20 anos no Brasil, as perdas já chegam a mais de 150 bilhões de reais no Brasil. A doença está presente nas principais regiões produtoras e causa lesões na folha, deixando elas amarelas e causando a desfolha. Ao longo das safras, a ferrugem diminuiu a incidência em estádios mais precoces o que diminui os prejuízos. De acordo com o consórcio antiferrugem, os números vêm baixando. Na safra 2017-2018 foram 643 ocorrências e na safra passada 213. Nestas últimas temporadas, os casos se concentram no estádio R5, quando as perdas são menores. Uma das estratégias é o vazio sanitário, né? Então, o fungo da ferrugem ele só sobrevive nas plantas de soja, né? Então, durante o vazio sanitário, a gente elimina o principal hospedeiro, o fungo ele tem outros hospedeiros também, mas a soja é o principal, para reduzir o inóculo e, com isso, tentar atrasar a entrada da doença na safra, né? Então, a gente observa pelo site do consórcio que a ferrugem, ao longo dos anos, ela, ela entra a partir de dezembro nas lavouras, né? Então, esse foi um atraso que a gente observou, um benefício do vazio sanitário. Além do vazio sanitário obrigatório em alguns estados, o produtor pode adotar outros métodos para combater, como cultivares precoces, semeadas no início da safra, e as resistentes, que não são imunes, mas mais tolerantes. O fungo ele dá um ciclo a cada sete, dez dias, e à medida que o produtor usa uma cultivar precoce, o fungo ali acaba tendo menos ciclo. Então a gente vê hoje na, nas principais regiões produtoras uma concentração de plantio à medida que acaba o vazio sanitário. E quando você tem essa concentração na semeadura, você não tem ninguém produzindo inóculo do fungo, porque o fungo ele vai começar a se multiplicar nessas primeiras semeaduras. A ferrugem vem sendo um problema maior para quem planta mais tarde. Outra estratégia é o monitoramento de lavoura e uso de fungicidas corretamente. O fungo não sobrevive em restos de cultura, então volta toda a safra. O Brasil é o país onde mais incide. A pesquisa trabalha em estratégias para minimizar, porque por enquanto o fim da doença é só um sonho do produtor. A melhor forma do produtor aprender a ferrugem é perdendo, né? Muitos produtores, eles perderam o primeiro ano, eles não perdem mais, né? Mas sempre os produtores novos, eles eles não têm muito conhecimento do potencial de dano da doença, eles podem ter um, um certo trabalho, né? Mas hoje a gente tem, assim, tudo muito mais claro, né? Então a gente conhece as deficiências dos fungicidas, né? Sabe quando entrar, então eles só tem que tomar cuidado, principalmente se eles plantarem mais tarde, né? E hoje a gente tem muitas pessoas que entendem da, da doença, né? Então, tem muito mais informação do que havia no passado, né, então a gente espera que eles não tenham esse problema, só tem que tomar cuidado porque o fungo, ele não tem barreira, né.